Sem dúvidas entre fazer graduação EAD ou presencial. Para fazer a melhor escolha, avalie. Nível de comprometimento, autonomia de aprendizagem, orçamento, necessidade de interação, tempo disponível, afinidade com o uso de tecnologia. A graduação EAD tem sido muito procurada nos últimos anos e apresenta excelentes vantagens como flexibilidade, vários canais de comunicação, redução de custos, suporte para dúvidas, autonomia de aprendizagem, inclusão. Já a graduação presencial, que é mais tradicional, oferece benefícios como rotina acadêmica, possibilidade de networking, convívio social, participação em eventos presenciais, aproveitamento da infraestrutura, ajuda a evitar distrações. Não importa a escolha, você precisa fazer o curso em uma boa instituição. Compartilhe este conteúdo para ajudar outros estudantes com essa dúvida.